Hey! Hey, Detetivez e Ninja, sejam bem-vindos mais um vídeo A hoje gente, eu vou trazer é, novos códigos, todos os códigos é, do Clube Pinguim antes right, disponível agora em maio de 2021. É, gente, vocês têm que vir nessa página inicial aqui, você tem que clicar aqui, ó, desbloquear Íntes Online e fazer seu login. Não faça seu login normal, mas você tem que clicar nisso ali. Então, o seu login já vai para tela para a gente colocar os códigos disponíveis. Gente, e os códigos eu vou buscar desse site aqui, onde tem os códigos tudo disponível. O primeiro código aqui não dá para copiar e colar, né, eu acho. Vamos ver se dá, acho que não dá. Não é, não dá para pegar, então é Free Word. Esse código já foi usado. Então, gente, eu tenho os códigos que já foram usados. Deixa eu ver, FreeWood2. E o de dois. Também já foi usado esse código aqui que é meio difícil nossa vou colocar aqui gente já gente esse código aqui que é meio difícil de colocar que é o iJKT3CA5G não sei é o que eu falei aí você ganha esse essa mochila, mochila jato de ouro, sendo que você pode ganhar com puff e dourado. Não entendi. Esse aqui é mais um código. N72DXVNJZ. Eu acho que eu falei corretamente. Ah, tá. Só que eu esse cachecol aqui de, do Havaí. Né? O colarinho. Gente, eu vou deixar tudo na descrição, porque tá sendo difícil digitar isso, viu? HB9AR4W7. E você tem uma guitarra ácida verde. Vamos pro... O próximo, gente, isso aqui é incrível. Esse é o NXD7W, que é da... SH. SH não. Eu, gente, eu, não vou... eu não vou mais falar, só vou falar o nome do Zinto, que é um capacete vermelho. Muito bom. Gente, o próximo é esse. Eu vou deixar tudo na descrição. No... Eu acho que na descrição é boa. Ou deixar no comentário fixado. Então vocês vejam. Esse aqui é o laptop, o laptop dourado, tipo, o puff dourado acho que dá, né? O próximo código é o i8gbme4a5e. Aí é, eu entrei, gente, desculpa. O próximo código, gente, é o i8gme4a5e. Que é um óculos simples que você pode comprar no catálogo. Mas aqui é de graça, então a gente recebe esse código aqui, gente, que é o z a b -P m q m o -Q. Que não cai, gente, meu Deus É o óculos de mergulho, de mergulhação, eu acho O outro era óculos de sol, esse aqui é um óculos diferente Óculos de mergulho, né? Mergulhação, entendeu? Vamos... O próximo código VO5XBKJRA. É um sapato dourado. É só isso. Esse código aqui, deixa eu ver, eu não vou dizer, mas é um plano de fundo de praia. E agora o último código, que é o mais importante, é o melhor de todos, e é o melhor de se digitar porque os outros são muito difíceis é o love Animais21 que é o melhor código que tem que dá 10 mil de dinheiro e roupa de animais como um macaco outro não enxergo outro um peludo outro não sei o que é e tipo é pinguim que é um animal vestindo roupa de animais e aqui, esse código tá aqui ó expira códigos limitado é limitado gente esse código expira até abril do dia 25 hoje é dia 19 então já compartilha aí vocês tem Seis dias para usar esse código. Então, por favor, gente, compartilha aí, ó. Tudo código limitado. Esse aqui, esses códigos. Os primeiros códigos sempre vão estar disponível Mas o restante vão ser tudo limitado. Até 25 de, de abril de 2021. Então, use. Rapidamente, se inscreva e ative o sino. Vamos entrar para ver nosso código. Gente, se vocês quiserem me adicionar, minha conta é em 2021 tá aqui, eu vou entrar aqui nos Zep, no né? Gente, lembrando que o clube pinguim orinheiter tá em beta, você tá vendo que eu não consigo nem clicar no meu pinguim. Tipo... Cri... É, gente, não tem como, eu acho. Que isso, gente? Gente, tá muito em beta, eu não tô conseguindo para colocar meus zinho eu não tô conseguindo. Minha conta tem... 938 dias Então gente, eu consegui a senha do meu Do meu primeiro pinguim é o Brian, E eu vou tentar recuperar ela Eu preciso ativar ela ainda, mas eu não sei com qual e-mail eu ativei Essa aqui foi minha segunda Porque eu perdi Essa aqui foi minha segunda Eu criei outra é, no outro vídeo Mas não deu certo Então é isso gente Se vocês assistiram até aqui é, Comenta hoje se vocês não assistiram até aqui, vocês não vão saber, porque todo mundo está dizendo hoje nos comentários, se alguém disser.